Oi pessoal, eu sou a Paula Beling, trabalho aqui no Instituto Votorantim, na área de relacionamento corporativo. E eu sou a Michele, do Instituto Votorantim também, trabalho junto com a Paula na área de relacionamentos. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no Instituto Votorantim, porque a gente trabalha qualificando a atuação social das empresas da Votorantim. Então a gente trabalha bastante com desenvolvimento territorial. Trabalhamos ajudando as empresas a fazerem um planejamento só para o próximo ano, mas um planejamento de longo prazo, com ações mais consistentes sempre envolvendo a comunidade quando possível, a ideia é sempre ter um resultado de longo prazo e perene, muito além do que a gente como Votorantim está no território. E é um prazer poder ter uma carreira social dentro de uma grande empresa como a Votorantim.